Bom, meu nome é Márcio Pereira Silva, sou presidente do Rio Negro, mais, como, mais conhecido como Marcinho, tenho 37 anos, já fui jogador também e hoje eu estou na presidência do Rio Negro, com 4 anos que eu estou na diretoria do Rio Negro. Para não deixar o, o time cair, né, de não existir mais, deixei de jogar para poder tomar conta do time. E com a ajuda do, dos atletas, a gente está conseguindo levantar o time aí. É só diretoria e jogadores mesmo. Às vezes a gente consegue um patrocínio para poder fazer o um uniforme. E é só isso. E o resto é, é para o pessoal do time mesmo. Agora, com, com o lanche que eu estou dando para o pessoal, né, para o jogador, está na faixa de uns 100 reais por por mês cara. que é o que? Dá 25 reais por, por jogo, dá na fase R$ reais por, por mês com o lanche. A gente paga só a taxa do juiz, dá três jogos dá 450 reais. Vada aí, meu. Vada. No dia dos pais do ano passado, é, eu fiquei o dia inteiro no campo. Sete 7 horas da manhã eu saí para poder levar o infantil do Rio Negro para jogar. Às 11 horas eu, tinha, eu tive o um amador, e às 3 horas eu tinha o um amador também na, na Copa Centenária. E aí tivemos uma briga assim, cara. Já ficou duas semanas sem conversar comigo.